Olá, meu nome é Davi e esse é Diário de um TDAH. Hoje nós recebemos nosso primeiro relato, um relato anônimo, e eu vou ler para vocês e depois eu, somente vou fazer alguns comentários sobre isso. Então, vou ler aqui. A pessoa se identifica como uma TDAH não compreendida pelo marido. Tá? E vou ler o texto como está. Enquanto você dorme tranquilo, sem remorsos, sem pensamentos, a minha cabeça gira... E não para com esse emaranhado de frases, cenas, vozes, palavras. Mais um dia. Mais um dia que me sentiu ser mais idiota do planeta, e mais ridículo, e mais torpe, e mais humilhado. Você não sabe nem nunca saberá a dor que eu sinto. Você não sabe porque a coloria está em mim. A cicatriz em mim, ela se abre e fica mais dolorida a cada sua nova palavra cortante como uma espada afiada, a cada ofensa, a cada desdém, a cada insulto a sua palavra fere. Ela corta como vidro, ela queima como fogo, ela cala qualquer repalavra que eu possa proferir e lateja na minha mente, como eu nunca quis que latejasse. E vai pulsando nas minhas têmporas, manejando meus olhos, já cansados de chorar. E aí eu choro por dentro. Já não extravaso o choro que aprendeu a se conter, um grito que aprendeu a se calar, a tua palavra desce seca pela minha garganta e, como uma faca, se afinca no meu peito, gelando meus pulsos. Ela vai matando aos poucos. Às vezes, uma palavra força, dentro de mim, às vezes, uma força dentro de mim faz-me ressuscitar. Mas lá vem a tua palavra de novo, de novo e de novo, matando tudo que resta de mim mesma, matando de mim de vergonha, exacerando aquilo que eu não possa ser, torturando minha cabeça, enfraquecendo meu corpo, desparecendo meu coração. Até quando? Até quando suportarei a dor da tua palavra me causa? Quem sabe um dia poderei ser eu mesma, sem julgamentos, sem torturas, sem remorsas. Quem sabe um dia poderei voar para fora de mim, em vez de ficar acorrentada dentro de meus pensamentos. Quem sabe um dia seria aceita como eu sou, em vez de ser exigida pelo que eu não posso ser. Acho que as medicações são como máscaras. Fico reticente quanto a elas. Porque eu tenho medo de um dia tirar a máscara tá? e ela já estiver grudada na minha cara. Ou pior, se você não me aceita como eu sou sem os remédios. Se um dia conhecer o meu lado remediado, aí mesmo nunca aceitará que eu sou desmascarada. Por isso da vontade de largar tudo, de viver sozinha, de tentar não deixar meus filhos serem afetados pelos julgamentos e fazê-los crescer, enxergando o que realmente importa, o que eu sou lá dentro de mim e que quero ser por fora. Mas sou tua lida, dá vontade de desistir do amor que eu sempre nutri, mas nunca colhi. Será que vai ficar preso no meu pé? Será que nunca vai amadurecer em minhas mãos? Será que nunca vai saber o que é ser amado? Acho que não, porque só se ama aquilo que se conhece. Você não me conhece, nem quer me reconhecer. Você não entende, nem quer entender. Não me aceita, nem quer me aceitar. Então como vai me amar? Isso é uma questão que acontece bastante. E eu já vi outras pessoas contando isso. Devido a questões até que eu falei aqui, é difícil as pessoas aceitarem o nosso lado. É difícil as pessoas entenderem que existe uma camada interna dentro da gente muito grande. E não é nem que a gente queira esconder, é porque não dá para sair está dentro da gente, é um processo tão interno que muitas vezes nós mesmos não enxergávamos até a gente descobrir que a gente já tinha déficit de atenção, sabe? Eu acho importante é, esse tipo de, de questão ser levantada, esse tipo de dor ser tratada. Eu quero dizer que se vocês quiserem enviar um relato, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo, vocês podem enviar para mim um texto como esse, Dizendo como vocês querem ser identificados, pode ser anônimo, pode não ser. Ou, se vocês preferirem, vocês podem simplesmente gravar um vídeo que eu coloco ele diretamente aqui no canal. É, se vocês gostaram do conteúdo, curte e compartilhe aqui embaixo. E comente com suas opiniões e não se esqueça de se inscrever no canal se vocês quiserem continuar acompanhando o mundo pelos olhos de um TDAH. Obrigado.